Olá, sou Augusto Araújo, hoje estou com o Denis aqui, especialista no ramo imobiliário, e nós vamos tirar algumas dúvidas que vêm surgindo aí com nossos clientes. Denis, o cliente sempre pergunta, eu tenho um imóvel financiado, ele tem um saldo devedor, esse saldo devedor por exemplo é 90 mil, e eu estou querendo vender esse imóvel, como que funciona? Eu vou transferir essa venda para o comprador? Bom galera, tudo bem? Galera, a, a pergunta que o Augusto fez é uma pergunta recorrente aqui né, uhum. para os nossos clientes. E é o seguinte: é, o cliente ele sempre tem aquele receio quando ele vai fazer um financiamento, ele acha que ele está amarrado naqueles 30 anos, 35 anos que as instituições, que as instituições hoje faz para o cliente. Uhum. Então eu, eu vou tirar essa dúvida e esclarecer bem que a partir do momento que você faz o financiamento e mesmo que você fez essa dívida em 30 anos, se daqui 3 anos, 5, oito anos, que é a média que as pessoas saem do primeiro imóvel e já vai para o segundo, elas podem vender. Na verdade, eu falei 5, 8, mas você pode vender se você financiou hoje. E passou um mês e amanhã você quer vender, você pode vender o seu imóvel, tá? Não precisa quitar para vender o imóvel, não, né? Não precisa quitar. A única coisa que não pode ser feita, galera, que o Augusto até mesmo falou aqui no início, é você conseguir transferir a dívida do seu financiamento para outra pessoa. Isso você não vai conseguir. Por quê? Porque cada financiamento, o banco, ele faz uma análise né, das uhum. condições desse proponente. Então, assim, a sua condição, ela não vai ser igual à da outra pessoa que quer comprar o seu imóvel. Então, o que, que é feito? É, o banco, você vai, logicamente, você vai vender o seu imóvel e esse proponente comprador vai fazer o financiamento na instituição que ele escolher. E essa instituição, ela vai fazer a quitação do saldo devedor. Então, dando um exemplo, como você até colocou valores aqui, uhum. então, se eu tenho um imóvel que custa 300 mil reais, que eu financei na época, e hoje ele tem um saldo devedor de 90, então, o, o trâmite ele vai ser feito. E aí, o, a outra instituição, ela faz o que a gente costuma de falar, interveniente quitante. Que é o famoso IQ. Né? Quando você ouvir essa palavra IQ, é interveniente quitante. Então, o outro banco, ele vai quitar né, o saldo devedor. Vai então, quitar ou... esses 90 mil Exatamente. e vai passar os 210 mil para o vendedor. Para vendedor, correto. Sim. Isso mesmo. Então, o vai quitar os 90 mil, tira todos os juros que tem né, no financiamento Sim. e você pega os 200, 210. Sim. Então, assim, pode quitar? Quer dizer, pode é, quitar o saldo devedor? Pode. Então, então o comprador ele começa a pagar do zero, um novo financiamento Exatamente. sem transferência de dívida. Você não consegue fazer transferência. Legal. Muito bom. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você fez sentido para você, compartilha. Não deixe de assinar no nosso canal, ative o sininho e até a próxima. Mais uma vez obrigado pela audiência de vocês.